Rio de o floreste aqui da Brasil Piscas, faz um tempinho que eu não gravava um vídeo sobre lagos ornamentais, tá? É... Então a gente tá dando um pouquinho de enfoque nesse ano de 2019, de volta para os nossos projetos de lagos e piscinas naturais, tá? Aqui vocês estão vendo um dos nossos projetos de Campinas, tá? É... Que foi? Ai, barulhos. foi mal. Então, aqui a gente está em um dos nossos projetos de Guarulhos, tá? É um dos lagos Jumbo, tá? Esse aqui é um lago Jumbo que a gente diz que é um lago de grande volume, com mega filtros. É... E eu vou falar um pouquinho hoje a respeito de algas e a respeito de reprodução das é, carpas, tá? Das carpas ornamentais. Um grande problema que todo mundo me pergunta é, durante o verão é o seguinte: pô, Rafael, aqui no meu lago ornamental a água tá muito verde, a gente está tendo muita incidência de, é, de alga nas pedras, né? Igual vocês vão ver aí durante o vídeo. É, eu vou passando umas imagens do lago aqui é, do Guarulhos Office Tower, tá? Que é o lago que a gente fez a manutenção há 15 dias atrás e vocês vão ver como que ele já tá, né? Então, o que que acontece, gente? Ah, essas algas que vocês veem nas pedras, essas algas que a gente chama de algas filamentosas, elas não fazem mal para o peixe, tá? É, o peixe, inclusive, ele se alimenta dessas algas. Então, não precisa se preocupar. Durante o verão, é normal essas algas se reproduzirem muito rápido. Então, o que, que acontece? Elas se alimentam do excesso de matéria orgânica, é que está proveniente na água, e também da, elas se reproduzem através da fotossíntese, né? se alimentam através da fotossíntese, então da incidência do sol. E como no verão a gente tem é, muita matéria orgânica no lago, porque as carpas comem mais, é, elas se reproduzem, então, como nesse lago nosso, elas se reproduziam, então soltaram ovos na, na água. E esses ovos, né, essas ovos que não eclodiram, elas acabam liberando é, matéria orgânica na água. E isso tudo serve como alimento para as plantas, né, para as algas filamentosas e para as cianobactérias, né, para as cianofícias. Então, é, isso acaba ocorrendo, acaba acarretando nesse, nesse boom de algas no seu lado. Então, acaba acarretando na água bem verde e nas algas filamentosas aí é, incidindo nas pedras, incidindo na areia, como vocês veem aí durante o vídeo. Tá? É, então, não precisa se preocupar, isso é normal. Como que você vai fazer para combater isso? É limpeza de filtro. Limpeza das pedras, né? Tem que, infelizmente, você tem que esfregar, tem que dar uma limpeza brusca aí no lago. Então, aqui a gente vai fazer uma limpeza bem profunda. E o mais importante de tudo é sifonar a areia, sifonar essa matéria orgânica é, e essas alvas que ficam sobre o fundo do lago, tá? Então, tem que ter uma técnica, é, é uma técnica especializada para você não levar toda a sua areia embora. Mas é, isso aí vai resolver bastante a incidência de algas no seu lado, tá bom? É, se você retirar as plantas, retirar as algas, você acaba diminuindo a população, diminui a taxa de reprodução, então o seu lago fica mais bonito e também ele fica mais saudável aí para os seus peixes, ok, gente? Se você tiverem alguma dúvida de como fazer a podação, como fazer o combate, o combate das algas por algicida, tá, que eu não recomendo porque... Se você tem um sistema de filtragem bem dimensionado, se você tem uma manutenção de qualidade, não é necessário entrar com esse, essa, essa medicação, né, esse controle químico da água, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aí, deixa no comentário, dá o seu like, segue a gente, que a gente vai estar postando vídeos aí a cada 15 dias, ou liga para a gente no 11215593, ou manda um e-mail no contato, Obrigado, tá bom?